Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Hora do tira dúvidas sobre os exercícios de cone. Então, acompanhe aí. <música> Separei algumas questões, então, foram dúvidas da turma. E vamos começar pela questão 592. Aqui, eu não vou ter a resposta em valor numérico, é pra, só para expressar. A área lateral, área total e volume, conforme eu coloquei aqui já, as fórmulas e de cada um dos três casos, em função dos dados informados. Então, veja o seguinte, este primeiro é um cone de altura H e de base com raio H sobre 2, ou na verdade ele é um cone reto porque o diâmetro dele é H e a altura também é H. Então, substituindo, é pura substituição, tá? Eu não vou fazer todos, vou comentar alguns deles. Então, por exemplo, este primeiro vai ficar a área lateral, igual a π vezes o R dele, vale H sobre 2, e a geratriz a geratriz não foi informada, mas a gente pode calcular, eu vou abrir um parêntese aqui do lado, como é que que vale a geratriz deste? Aplicando Pitágoras vai ser g ao quadrado igual a H ao quadrado mais h ao quadrado sobre 4. Já vou elevar aqui, tá? Então, resolvendo, G ao quadrado vai ser igual a 5H ao quadrado sobre 4, tá? fazendo os ajustes dos denominadores, que resulta em. Uh, raiz de 5 H sobre 2, tá? Extraindo a raiz de ambos os lados, aqui eu consigo sair, então o H raiz de 5 sobre 2. Esse valor da geratriz, então, substituímos aqui H raiz de 5 sobre 2, então a área lateral vai ser igual a E ao quadrado, raiz de 5 vezes h sobre 4. Pronto. Uh, e aí isso vale para os demais. Esse valor que a gente achou da geratriz aqui, substitui aqui em g. O r foi dado e temos a expressão da área total. Para o volume, mesma coisa. Só que para o volume, eu não vou precisar da geratriz. Então vai ficar já direto. H ao quadrado sobre 4 vezes H. Vai ficar um H ao cubo sobre 4, multiplica aqui um terço. Tá pronto. Tá? Então, esse tem que ser, é bem tranquilo. O B, eu não vou comentar, eu acho que não tinha sido dúvida. Esse C, eu chamo a atenção para o seguinte. Ele é muito semelhante a este primeiro aqui. Só que se vocês perceberem, ele é um, um cone cortado na transversal, né? cortado na metade então todos os cálculos que se obter vamos vamos por parte primeiro área lateral nós podemos calcular a área lateral com base nessas informações veja que ele também é um cone quadrado que mede d sobre 2 o raio né já foi dado Ah tá, esse aqui não é quadrado esse aqui que é quadrado eu tenho que achar a altura dele né novamente aplico Pitágoras Fazendo um rascunho aqui, a altura dele vai ser então, d2, que é a hipotenusa, igual a h2 mais d2 sobre 4. <cười> Reorganizando isso, vai ficar então d2 menos d2 sobre 4, h2 vai ficar então 3d2 sobre 4 confere, então a tais extrai a raiz de ambos os membros da equação vai ficar então d raiz de 3 sobre 2 então essa é a medida da altura em função de d Eu vou escrever aqui ó. a altura é d raiz de 3 sobre 2 e vou apagar o meu rascunho. Tá? O que, que vai mudar nessa letra C, então? A área lateral vai ser... Veja que vai ser a área lateral... Eu posso calcular a área lateral normal, usando a fórmula normal, e dividir por 2. Tá? Vai ficar a área lateral igual a π vezes R, que é D sobre 2 vezes a geratriz, que é d, sobre 2, tá? ou seja, vai ficar I d ao quadrado sobre 4, pronto. Agora a área total, veja que agora eu tenho que interpretar cada um deles, a área total eu posso calcular também a área total do meu da minha figura e dividir por 2 também toda tá mesma coisa vai ser a área total dividido por 2 e o volume da mesma forma e tá o que vai interferir ah tá tem um detalhe a área total não vai só dividir por 2 quando nós dividimos a área total por 2 nós temos a área lá da região circular e da base Porém, surge uma área nova aqui, ó, e nada mais é que um triângulo equilátero. Então, a área total, vou só expressar novamente aqui, ó, vai ficar a área total sobre 2, tá, área total sobre 2, mais a área de um triângulo equilátero de raio D sobre 2. Tá? Que é. Uh, deixa eu escrever diferente aqui. A área do triângulo equilátero sobre 2. Ok? Tá? E aí vai me dar a área total desta, desta figura. E assim por diante, tá? Vamos seguindo, vamos para a próxima. Uh, determine a área total de um cone já altura mede 12 centímetros e forma um ângulo de 45 graus com a geratriz. Eu fiz o desenho aqui para... vai ficar bem mais simples de compreender e ver onde que eu quero chegar. Então se ele forma um ângulo de 45 graus com a geratriz, que é essa aqui... A altura forma um ângulo de 45 com a geratriz. Então o que, que acontece? Se ele for um ano de 45 graus e a altura tem que ser perpendicular à base, 90, então aqui tem que ser 45 também. Desta forma, eu, ele, esse triângulo é isósceles, tá? Ou seja, se ele é isósceles nestas medidas aqui, então aqui o raio dele também mede 12, tá? E aí se eu precisar da geratriz então é só aplicar Pitágoras aqui eu sei que é 12 e 12 e aqui mede G e eu consigo encontrar todas as informações e é só aplicar a fórmula da área total e a gente encontra, vai encontrar todas essas medidas bem simples. A 608 é semelhante tá mas eu tenho que fazer uma interpretação um pouquinho diferente diz assim que o raio da base de um cone mede 12 centímetros, sabendo que a altura forma, com, forma um ângulo de 60 graus com a geratriz. Então aqui com a geratriz ele forma 60, por consequência, então da mesma forma, né? aqui é reto, 90, e aqui mede 30. Então eu vou completar esse triângulo, porque eu tenho um triângulo retângulo de 30 e 60, e se eu continuar esse desenho, vou só fazer com outra cor aqui, inclusive, eu espelhar ele aqui na parte de baixo, o que, que nós teremos? Nós vamos ter, uh, aqui mede 30 também, tá? e aqui também mede 60. Então eu tenho um triângulo equilátero, correto? 60, 60, 60, um triângulo equilátero de altura 12. Aí se eu quiser encontrar a geratriz... Veja que aqui é geratriz e aqui a altura é geratriz sobre 2, tá? Então por Pitágoras agora G ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, né? 12 ao quadrado mais G ao quadrado sobre 4. Resolve aqui, encontrou a geratriz encontra o que por consequência vai ser o dobro da altura e a gente consegue calcular a área lateral super fácil aí, tá? Mas essa é a a gente sai desse problema dessa forma. E aí, a 620. E última, determine a medida da altura de um cone. Queremos saber a altura. Sendo 42 o diâmetro da base. Posso até já escrever aqui que o raio mede, então, 21 centímetros. Para as fórmulas, a gente usa sempre o raio, né? Então, seguindo e 1050 pi centímetros quadrados sua área total. Então, eu já coloquei aqui no canto a fórmula da área total. Vamos substituir o que nós temos. O que eu estou pedindo determine a medida da altura. Então para encontrarmos a altura, as que eu sei que mede 21, isso vai formar o triângulo tradicional retângulo com a geratriz. Então em resumo, eu tenho que calcular a geratriz a partir dessas informações e aplico Pitágoras encontro a altura. Então vamos lá. A área total mede. Vou só esboçar aqui, Vou pegar essa parte e essa. Então a área total é 10,50π, que é igual a πr, que é 21, vezes a geratriz, que é o que queremos descobrir, mais o raio. Tá. Aqui já de cara podemos simplificar, vai ficar 1.050 igual a uh, 21G mais aqui 21 vezes 21. Tá. Eu vou parar por aqui, eu vejo que é só isolar, fazer essa multiplicação, subtrai de 1.050, divide por 21, encontra o valor da geratriz essa geratriz, então aplica Pitágoras, encontra a altura e tá resolvido. OK? Então fico por aqui. Obrigado por acompanharem e até mais.